Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo de utilidade pública, que é uma planilha, um racional para dividir aquela conta de churrasco, pescaria, puta que pariu, que você queira, que é uma maravilha, né? Manda os negros comprar, na hora que vem a conta, você fala assim, agora o que, que eu faço? Notem também que eu tenho participação especial hoje de Tuninho, né? Que nos acompanha nas pescarias, um beijo pra você, meu caro Tuninho, que depois a Juliana vai te marcar no Instagram, que inclusive eu não o conheço pessoalmente. Né? Mas aí por osmose a gente acaba conhecendo Alguma recado, Juliana? Não? Então toca a vinheta e fica aí Porque apesar da planilha ser simples Ela vai te ajudar depois da hora de separar Com aquele primo chato, pão duro, seu do caralho Tá bom? Um beijo Ah, falando nisso tem um comentário no vídeo Que o rapaz falou que não dá pra mostrar o, o vídeo dele pros alunos Porque eu falo muito palavrão Sabe o que eu falo pra você? Vai tomar no seu copo Ele é, não quer mostrar pro aluno? Não mostra! Vamos lá, basicamente Ju, quando a gente vai fazer uma conta, uma planilha para a divisão de gastos da bebedeira, basicamente você precisa saber uma coisa, quem está participando do Fuso E, quem pagou as contas, sobretudo, para depois você fazer os devidos rateios. Então a primeira coisa importante a se fazer, quando você vai montar uma planilha de divisão, é listar os participantes que vão levar a fumada da divisão depois, geralmente você despreza as crianças, porque criança café com leite não vai, tá bom? Então como eu disse para você, a primeira coisa que nós temos que fazer, fazer é listar quem são os integrantes da nossa querida conta então aqui eu vou listar os integrantes da pescaria do presidente um beijo para todos vocês como prometido da última pescaria, eu fiz o vídeo e com o Tuninho. Pena que ele não aparece aqui nesse enquadramento é, menor. Então agora nós vamos listar aqui, ó. Integrantes da pescaria do presidente. Então aqui, só para não ficar privilegiando, a não ser o Bruno, que é o nosso querido presidente, eu vou colocar em ordem alfabética, até porque a minha cola está aqui assim. Botão, Bruno Guimarães. Bruninho, presidente, inclusive um beijo para você, meu caro Bruno, que é presidente da associação ali de Guariba. Gente finíssima, Bruno, presidente. Cezinha, o nosso caçador de pokémons. Quantos caras você conhece que vai pescar e leva um celular pra caçar Pokémon? Esse aqui é figura. Rufem os tambores aí. Nós temos um deputado entre a gente, deputado estadual. Deputado Alessandro Henrique, que faz os seus discursos de forma maravilhosa. Nosso querido Nezinho, O Farone. O Fernandão Lages e Baté, melhor laje de São Carlos, Araraquara e toda aquela região. João, o meu doutor Coroinha, fundador da nossa querida República Boibabão. O Kiko, um dos seres mais retardados e loucos que eu já conheci. Murilão, pegadinha também doutor da República Boi Babão. O Tagawa, que eu infelizmente também não conheci. E o nosso saudoso Tuninho, que está aqui ao lado, que eventualmente participa das pescarias. Então, beleza. Como eu disse pra vocês, a primeira coisa quando você vai fazer uma conta, seja de churrasco, é o que que você vai ter que ratear aquela coisa maravilhosa de final do ano, inclusive vai acontecer, em seguida você vai ter que colocar a proporção que eles vão pagar da conta. Porque tem aquele corno, né, que não pode descer no dia, aí desce dois dias depois, ou aquele cara que a mulher enche o saco tem que cortar uns dois dias antes, e aí ficam quantidades diferentes de dias. O certo, certo, Juliano, é rachar todo mundo igual, que se foda quem não foi. Mas, como a gente vai fazer uma certa justiça aqui, nós vamos atribuir os valores das diárias. Então, aqui, ó, diárias, e aí eu coloquei números aleatórios. Então, deixa eu ver se eu não erro aqui, ó. 4, 3, 5, 5 3, 5, 2, 4, opa, 4, se bem que o Fernando não podia ficar 44 dias, lá, 3, 5, 4, 2, 1. Então, você concorda comigo que ali você tem uma certa participação relativa do pessoal? Então, tá bom. Como é que o que eu faço então para tirar a participação relativa deles Pô, um Total. Não. Que fazer um total de... opa um total, um total de dias não né você é tem um total de, de, diárias, de diárias no total é. não tem nada de si simplesmente você quer fazer desse jeito senhor Posso somar a quantidade? Então, no total, eu tenho 45 dias. Não é que nós não vou ficar 45 dias pescando. Se você somar de todo mundo, deu um o total de 45. E aí, você tem que achar a participação relativa ou a proporção desses camaradas aqui, ó. Na diária que, consequentemente, vai pagar a conta. Então, vamos fazer o seguinte. Você concorda comigo, Ju? Que basta eu dividir a diária pelo total? Isso. Não é de pessoas, criatura. quantidade de diárias ali. Ah, não. Então beleza, vou pegar a diárias e dividir pela participação, vou apenas dar o F4 para que isso fixado, estamos aí. Então eu, como eu fiquei quatro dias, quatro dias, vou pagar 9% desta bodega. Se eu arrastar isso aqui, vou colar só a fórmula para não perder a coisa, então aí estão a participação relativa. Então o Tuninho, como ficou apenas um dia na pescaria, ele vai pagar 2% da conta, mas é melhor porque ele paga em dólar. E aí nós temos os percentuais relativos dos outros aqui, né? Então se você mudar, evidentemente, a quantidade de diárias, isso vai ser redistribuído. Então vamos supor aqui que eu errei do Fernandão, vou colocar um para ele, ó, a coisa mexe. Ok? Então, beleza. Isto é a participação. Então, nós já elencamos quem vai participar da conta e quanto cada um vai participar da conta. Agora, nós temos que definir o seguinte. Quem, quanto que gastou, certo? Aí, eu vou pegar o quadrinho anexo ali ao lado. Então, aqui nós temos, né? Coloquei algumas despesas. Estão aqui, ó. Despesa. Então, você tem a caracterização da despesa, o valor. E agora que vem o um negócio importante. Quem pagou? Você costuma pagar as coisas? Você é organizador das festas? Aí, o que, que acontece quando você organiza? Ó? Geralmente, você leva aquela... Não, mas não no nosso time aí, mas geralmente eu já tomei também muita fumada de comprar as coisas e na divisão eu foder. Mas tá bom, a vida é assim, um dia ela toma no cu, outro também, vamos pra frente, o importante é a festa. E aí você tem que perguntar aqui, então a despesa, né, então quem pagou, certo? Então vamos listar aqui valores hipotéticos, né, de despesas que nós temos nos nossos encontros. Então tem aqui, ó, hospedagem e o valor, vou colocar 4.350, beleza? E ali do lado você vai colocar quem pagou. Agora presta atenção, criatura, que aqui que vem uma dica importante. Não me vem aqui ó. e vai colocar aqui, por exemplo, quem pagou. Vamos supor que eu ponho o Bruno. Quem é Bruno, Juliana? Porra nenhuma! Você tem que vincular com os nomes que você tem. Então, por isso que é interessante você fazer um cadastrinho. Você pode até fazer uma lista, né? Como é que faz lista? Eu vou ensinar rapidão, porque já tem vídeo no canal. Se você mandar eu fazer de novo, devagarzinho, pra gente reciclar aqueles vídeos de dois anos atrás, um dia eu faço. Então, vamos lá. Dados, validação de dados, permitir lista. Aonde está minha lista? Minha lista está aqui, certo? Já fiz 75 vezes até a Juliana sabe que mexe com tabela no Word. Então, beleza, hospedagem. Quem pagou? Brunão, presidente. Em seguida, que nós temos um pirangueiro. Pirangueiro. Você sabe o que é um pirangueiro, Juliana? Não, então procura no Google, não vou falar. 1.200... Quem pagou? Tô brincando, é o caboclo que pega o barco lá e vai pro meio do rio e tem as manjas do Paranauê pra pegar uns babaca de condomínio que nem eu, que não sabe pescar direito, aí vai lá e não sabe? não sabe nem andar de barquinho de papel. Então quem pagou? Opa, validação de dados foi só do primeiro, ó. Vou copiar, colar especial, validação, beleza? Quem pagou o pirangueiro foi o nosso querido João Coroim. Em seguida nós temos o que? Açougues. Açougue. quem pagou foi Cezinha caçador de Pokémon. Inclusive, ó, seu eu quiser mudar ali do lado, colocar Cezinha, Cezinha caçador de Pokémon, aqui ao lado, basta ver a lista, ó, foi automaticamente atualizado, certo Ju? Tá. Cezinha caçador Depois nós somos no supermercado, mercado, e gastamos mais quanto? Puta, vai dar caro essa conta aí, 1.365. Quem pagou foi Fernandão, aqui que eu vou digitar se tem lista. Fernandão Lages e o. O Zerati, acelera pra nós aí. Aí, isso aqui é o mais importante. Chop, 3.250. Cezinha, caçador de Pokémon, também pagou. Cezinha tá pagando tudo, hein? Fogos de artifício, gente. Quem que vai pescar e levar vó. Pra espantar os peixes, né? É, pra espantar <risos> nego que vai dormir mais cedo, como eu. Os caras entram jogando, põe sinalizador no banheiro. Essas coisas acontecem de vez em quando, né? Fogos, 300. Que é, é, brincadeira de besta. Mas... <risos> Teve um que acordou no outro dia, tava com o nariz cheio de sinalizador, assim, tá até bonito de ver. Foi aí, deputado. Bom, depois nós fomos de novo no supermercado, porque acabou as coisas no meio da caminho. Então, estamos aqui listando as coisas, 400 que pagou, foi pegada. Opa, errei aqui. Pegadinha, cadê o seu? Varejão. Nossa, quem que vai no varejão? Que mentira, no de lista. 125. Brunão, presidente, pagou. Ainda comprou mais chopp. Notem que eu não paguei porra nenhuma, né? A hora que vem a conta, eu sou o que mais vai se fuder. E supermercado, 300. Vamos colocar aqui a conta para o deputado Alessandro Henrique, melhor deputado estadual do estado de São Paulo. Beleza? Muito atuante ali na região de Jaboticabal Total. Então, quanto que eu gastei no total dessa pescaria, Juliana? A soma de todo mundo, né? Então, nós gastamos nesta bagatela de encontro, 13.108 reais. Ok? Muito bom. Quanto que vai ficar a conta para cada um, então? Ó, então vamos lá. Linha de raciocínio. Racocínio para o um negócio ficar sério, hein? Quem tá participando da conta, quanto que ficou a conta e quanto cada um já pagou? Agora tem que falar o seguinte: quanto que ficou a conta para cada um? Então vamos lá, que é o que a Juliana falou, que basicamente o que, que é é multiplicar conta para cada um, é multiplicar a conta que foi 13.108, certo? Vou dar um F4 aqui para fixar, vezes a participação relativa. Então a minha fumada ficou na casa de R$ reais. Se eu arrastar esta bosta aqui para baixo, vou colar apenas. A as fórmulas. Olha lá que maravilha, né? Então quem ficou quatro vezes basicamente pagou 1.165, quem ficou três 874, quem ficou 1.456 e assim por diante, né? Você pode até pegar. Então, se a gente for extrapolar, é como se um dia lá de brincadeira custasse 291 reais, ok? Muito bom. Então, se você somar isso aí, tem que dar 13.100, senão vai ter. Tá, beleza. E aí nós temos que ver o seguinte, né? Quem foi? Quanto tempo ficou? Quanto que ficou a conta para cada um? E aí nós temos que ver o um negócio. Quem já pagou? Como como é que você faz agora, Ju? Como que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos utilizar de um recurso, que como a Ju colocou, você tem que fazer uma somatória condicionada, certo? Você vai somar se atender um determinado critério. Então, vamos lá, ó. Nós vamos somar, soma C's. Eu vou somar este intervalinho aqui, fixado, ok? Ou seja, eu vou somar todas as despesas que foram realizadas. Quando no intervalo respectivo de quem pagou, então ali, ó, eu vou somar a coluna I, quando na coluna J, Tá, fixo de novo, for o camarada que estiver aqui, beleza? Então note que eu fixei as duas colunas e não fixei o nome lá de quem tá. Então no meu caso, quanto que eu paguei naquela brincadeira? Porra nenhuma, porque eu vou lá, como depois os caras que se fodem tudo pra pagar, eu entro depois. Beleza? Então eu não paguei nada. Mas se a gente arrastar aqui, ó, copiar e colar. Fórmulas. Veja que Brunão presidente arcou com 4.475. Cezinha caçador de Pokémon, que só tem que pagar 874 pagou 4.200 e assim por diante. Então ali nós temos a o que pagou. Aí que você concorda comigo que pela diferença entre a conta que ficou e o quanto que cada um pagou, eu tenho ali se ele tem para pagar ou para receber? Então como é que você faz essa conta? Então você concorda que é o pagou menos o recebeu. Ou seja, eu tenho que pagar 1.165 porque eu não paguei porra nenhuma até agora. Se a gente arrastar para baixo, colar especial fórmulas, olha lá que maravilha, certo? Brunão Guimarães também não pagou porra nenhuma, tem que pagar. O Bruno Presidente que pagou 4.475 e a conta dele em função da diária que ele ficou, ficou 1.456, tem que pagar 3.019 e assim por diante. Ai, mas quem tem que pagar pra quem? Aí, meu amigo, aí você vai conversar com a sua mãe. Não sei quem tem que pagar pra quem. Junta lá e manda o pau. Beleza, Ju? Então, é difícil racional. Que trabalhoso. Trabalhoso é ficar na calculadora dividindo conta de boteco. Isso aí que é trabalhoso. Com um de nego bem Ai, eu tomei metade. Aí você pega aquele dia. Eu tomei caipirinha. Ai, puta frescura no cu. Então é isso, moçada. Nossa, que bosta de encerramento. Então o vídeo de hoje foi este, né? Um vídeo de utilidade pública, principalmente agora no final do ano em que as pessoas costumam se confraternizar e aí cada um entra com um pouquinho e depois todo mundo se fode e vão pra lá. Queria agradecer aqui o nosso querido Tuninho que participou gentilmente da gravação, não esteve presente conosco na última pescaria, pelo fato de morar fora, mas na próxima vez eu não tenho dúvida que ele estará lá nos prestigiando, prestigiando o presidente, juntamente com o nosso querido deputado Alessandro Henrique, melhor deputado do Estado de São Paulo. Beleza? Um beijo pra vocês e até a semana que vem, certo? Linho? E ó, você tá aqui ó, dá like aí e se inscreve no canal. Ele tá dando um recado aqui ó. Se inscreve aí. Se você não gostar, você manda um tuninho pra baixo. Juliana vai morrer aqui. Manda um tuninho pra baixo. O cabelo assim. Se é amor que morreu,